Oi, casas ecológicas, cidades biofílicas e colônias espaciais. Vamos para a parte 3. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? Tudo certinho? Nessa terceira parte do, do vídeo, da palestra, relembrando palestra para o pessoal da Semana de Biologia, biólogos né? da Unesp de, de Rio Claro, Nessa terceira parte, eu deixei por conta do, dos comentários, das perguntas. Então, tem umas coisas muito interessantes, né? tipo, tá, nós já estamos na cidade, dá para fazer na cidade? Como é que a gente pode planejar? Quanto é que custa isso? É mais caro? É mais barato? É a mesma coisa? E aí, quando a gente estiver indo lá para fora, nós vamos levar a mesma degradação que a gente tem construído aqui na, na terra? E e me parece que o pessoal tem uma visão meio pessimista e eu, ao contrário, tenho uma visão muito otimista de todo esse processo. Simplesmente porque não tem jeito? Como que não tem jeito? Se aqui em casa foi feito, por que você não pode fazer na tua casa? Né? E o outro fazer? E o outro fazer? E todo mundo fazer? Então, jeito tem. Agora, você tem que começar com você. E não querer que o outro faça aquilo que você não está fazendo. Né? Então, quer mudar o mundo? Começa a mudar o mundo por você. Depois você vai pensar em cobrar isso do outro. né? assim? Mas vamos acompanhar o questionamento do pessoal. Tem algumas perguntas aqui. Eu acho que o pessoal está bem, bem empolgado com as coisas que você comentou. Então, vamos ver. É, vamos lá. Primeira pergunta é da Mirelle de Paula, da Unesco de Rio Claro. O custo para montar essas estruturas ecologicamente corretas em casa pode ser considerado baixo, moderado ou alto? Aí fica a escolha do freguês, Mireille. Eu vou te contar o um pouquinho. Quando a gente começou com essa história, era para reproduzir né, sistemas é, ecológicos em microescala, domiciliares, e, é, com alta eficiência, Científica, né? Então, laboratório ver as coisas todas, e de baixo custo. Por que de baixo custo? Porque ele foi pensado primeiro para ser para a zona rural. Zona urbana já está consolidada a coisa, é uma outra etapa. Então, zona rural. A zona rural tem que ser de baixo custo que o cara não poder dizer, ah, fica muito caro, não dá para fazer. Então, a gente começou a trabalhar com lona plástica. Essas lonas dupla face são muito comuns na, na zona rural. Né? Elas são mais grossas um pouquinho. Então, com essas lonas plásticas, eu fiz um punhado de, de versões de água cinza. De água preta, já foi com, com tijolo e cimento. Né? E aí, lá no canal eu conto, de repente eu perdi o sistema e perdi dinheiro com isso, né? por conta de movimentação de solo e tudo mais, né? não vou entrar nisso agora. E eu agora estou fazendo né, um, um mais robusto. Né? Cansei de, de ficar fazendo diferentes versões, que já sei que sai é barato. Né? e agora eu estou fazendo com ferro cimento. Ferro cimento é, é um processo intermediário. Né? Você gasta um pouco mais, mas não é nada de, de extraordinário. Vamos dizer que aquele sistema de água cinzas que eu mostrei para vocês ali, deve ter saído até agora, não vou contar o meu conhecimento nem a minha mão de obra, que eu mesmo gosto de fazer. Né? Vou Botar a mão na massa, eu acho legal. Mas de, de materiais, saiu ali talvez uns 600, 800 600, reais, eu tenho tudo anotado. anotar. Então, não, não sai muito caro para fazer não. Legal? Ah, certo. Perdão, estava lendo os comentários, o pessoal está elogiando e agradecendo aí. Não. Legal. Aqui embaixo na, na transmissão. Temos umas perguntas. O Ícaro da Unesp de Rio Claro perguntou se há possibilidade de aplicar esse lógico em equipamentos urbanos onde há terrenos limitados ou meio na terra, ou até mesmo em apartamentos? Então, a resposta de início é sim, né? mas aí a gente tem que ver um monte de coisa. A gente tem que ver, por exemplo, as burocracias, que se pode dificultar as coisas, os caras dificultam. né? Então, é, é com cuidado ver que cada local é, é um local diferente, cada cidade pode ser mais ou menos restritivo a essas soluções. Tem a questão mesmo do, do ambiente... Né, do, dos lotes. Aliás, a, a, o meu doutorado foi em cima disso, porque chegou um momento que a gente estava pensando, pô, como é que seria toda a microbacia aqui que a gente está com o mesmo sistema que a gente tem aqui em casa? Né, por exemplo, com curva de nível e, e tudo mais, nenhuma gota de água sai daqui de casa. Então, fazendo as contas de curiosidade e metragem são 3 milhões e 600 mil litros de água que a gente capta aqui no terreno. E o terreno é pequenininho, 1.200 metros. 2.400 metros. Né? É, é grande para a cidade, é pequeno para a roça. Né? Mas toda água que cai aqui, ela infiltra e vai sair no Ribeirão em algum momento. Mas aí na hora que a gente começa a pensar, Pô, como é que seria isso em, em todo lugar, aí a gente percebe que numa, numa etapa anterior, quando o arquiteto chega para planejar uma casa, o lote já está dado. O incorporador, o cara lá que planejou os lotes, ele não pensou em nada disso antes. Então você chega, você já está, né? Então aí a, a tese foi desenvolvida em cima disso. Como é que a gente faz a avaliação de um lugar novo para compatibilizar o ambiente natural com o ambiente construído? E a partir daí a gente chega em umas tabelas, uns números tudo mais, que te indicam qual é o melhor lugar para fazer naquilo então isso antes de, de implementar o, o condomínio. O condomínio, o, o bairro, já está implementado? Ok, dá para fazer um monte de coisa, mas aí é preciso, outra vez, um punhado de gente se debruçar sobre a questão e fazer. Será que eu respondi, cara Deixa eu levar a possibilidade de aplicar no design ecológico. Meus... Sim, onde há terrenos limitados por um pouco de uma terra? Ok. Ou até mesmo em apartamento? Ok. É, lembra aquele aquele ali de água cinza já tem um monte de planta por ali e é só um filetinho de água que que passa por ele né aquela de água de, de cozinha então dá dá sim para fazer é uma mudança cultural que tem que acontecer né porque aí todos pensam sim. Sim. é A gente vai aos poucos e chegar aprecio o seu otimismo é, o Jairo da UFMA. Oh, se, se aqui em casa está mudado, pô, como é que a gente não, não muda? É, quer mudar o mundo? A gente muda a nossa casa. Né? Minha casa está mudada. Então, tem jeito, tem jeito. Ah, o Jairo da UFMA de Kodosh pergunta: a zona urbana da cidade é possível criar uma casa ecológica mesmo, mesmo não adotando essas medidas ilustradas passo a passo pela sua palestra? Tem um custo estimado? É, você consegue passar aí a pergunta, isso, Jairo, na zona urbana da cidade é possível, é, é, eu entendo mais, lembro, é possível criar uma casa ecológica, menos não, anotando essas medidas, ilustrando passo a passo, pelo, sim, sim, não, custo estimado não, não tem Jairo, porque vai depender muito daquilo que você queira fazer, por exemplo, tem, tem umas casas em São Paulo, deixa eu ver o FMA, em São Paulo tem, por exemplo, digita aí Casa da Floresta né? ou Casa dos Ólogos. Você vai encontrar umas casas lá em São Paulo, no meio da cidade, em que o pessoal está fazendo alguma coisa. Então, fez bioconstrução, tem lá é, Bazon, que é um tipo de, de sistema de, de tratamento de, de afluentes, tem horta, tem, tem um punhado de coisa. Então, dá sim para fazer. Né? Agora, custo vai... Vai variar muito. Então, se eu for fazer um sistema, por exemplo, aqui com lona plástica, ele sai muito mais em conta do que fazer com ferro e cimento. Que sai muito mais em conta do que fazer em concreto armado. Né? Então... A Lidiane da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul é, pergunta, existe um número estimado de pessoas que utilizam esse sistema de design ecológico? Tá, é, é. O, o design ecológico de, de gente trabalhando com isso, tem muita coisa sendo feita. Né? O, o sistema de tratamento aqui foi baseado no trabalho do, é, do Todd, que ele trabalha com sistemas vivos assim, para cuidar dos efluentes de, de toda uma cidade. Na França, tem, ao lado do, do Rio Sena, tem uma mega estrutura também para cuidar para melhorar a qualidade das águas do, do rio de lá. É, qualquer pessoa pode fazer isso? Sim, qualquer pessoa pode fazer isso. Você né? vai precisar estudar um punhado de coisa, porque eu desconfio que a gente não veja muito disso na universidade. Posso estar tá equivocado, né? Mas eu, eu desconfio que a gente não vê muito disso na universidade. Pessoal de, de agroecologia vai se aproximando disso, o pessoal de permacultura vai se aproximando disso. A gente sabe que em algumas universidades tem alguns núcleos ali de agroecologia permacultura que trabalham também com essa ideia aí do, do design ecológico, talvez dando um outro nome, ao invés de design ecológico vai chamar de permacultura, né, ou vai trazer esses elementos como agrofloresta ou agroecologia. Né, mas estão bebendo tudo mais ou menos na, na mesma fonte. É, a maioria da Unesp de Rio Claro pergunta, como se daria a possibilidade e o processo de aplicar esses designs em áreas urbanas e eventualmente cidades já estabelecidas, principalmente em questão de mobilizar o interesse e conscientização da população geral? Eu acho que... É. Pois é, Maria Corazza, é, é, já meio que né, nas anteriores, mas ao mesmo é. tempo é, Gustavo tinha falado de mudança cultural. Então, olha, isso... Vocês viram aqui, tem 13 anos. Dez anos atrás, a gente não encontrava, igual tem a Universidade Federal de Itajubá aqui do lado, tem engenharia, tem um monte de coisa, a gente não encontrava engenheiro e arquiteto que entendesse o que a gente estava falando. Quanto mais planejasse, né? tivemos que trazer gente de fora para fazer isso. Hoje, a gente vai nos cursos aqui, o pessoal já começa a ver essas coisas. Então, olha, 10, 12, 13 anos, né, já, já dá para falar com o pessoal, o pessoal já, já entende essas coisas. Então, é questão cultural. Aqui o que, que a gente fez? A gente está trabalhando em microescala, escala né, e devagar alguns vizinhos aqui vão reproduzindo uma coisa e outra. Porque não dá para a gente chegar na visão em dizendo, oh eu sei fazer as coisas, vocês têm que fazer igual eu fiz aqui. Na mesma hora as pessoas se fecham e você não se comunica, né? mas nas cidades já tem um punhado de gente fazendo as coisas, coisas pontuais ainda, né? a gente ainda não tem, ou pelo menos aqui na minha região, estou no sul de Minas, pertinho de Itajubá, né? então por aqui a gente ainda não tem é, uma estrutura organizada pensando a cidade com tudo interconectado e tudo mais, mas a gente vai avançando. Se em 10 anos já avançamos um bocado, há 20 anos, 30 anos, a gente já dá, já vai estar vivendo uma outra realidade. Eu acredito. Ah, okay. é, eu acho que não temos mais perguntas, então eu vou fazer uma minha. <risos> Professor, é, você não acha que existe uma dificuldade mesmo criada, você mesmo falou na palestra, é, pelo governo, assim, pelas, pelas leis e pelas normas? Porque. Eu não sei, eu tenho esse sentimento assim. Talvez eu esteja baseado em, em, em nada, assim, talvez eu esteja errado. Tá, não, mas é isso mesmo. Lembra a, um daqueles é, desenhos que eu coloquei lá de uma visão mais centralizada? Uhum. Né? Tudo tem que passar. E o nosso Estado ainda é, é muito centralizador. Você vê, a nossa capital está lá no meio do, do, do país. Né? Quem decide as coisas está longe. Do, do nosso cotidiano. A nossa estrutura né, política ela é, é muito centralizada em Brasília e pouco centralizada, por exemplo, nos municípios. Eu moro no município, você mora no município, a gente não mora em Brasília. Mas quem define tá, as grandes coisas do, do país e isso não é de agora. Né? É uma estrutura que, que vem, então ainda é muito centralizada. Então criam-se leis e pô, os caras viajam. Uhum. Né? Então, tem algumas coisas assim, relacionadas a poder, relacionadas à burocracia, né? relacionado à, à cultura, que a gente tem que ir vencendo aos poucos. Por exemplo, um sistema de, de tratamento de efluentes é, que você queira implementar na, na tua cidade, você tem que ver lá na tua cidade se os caras deixam você fazer isso. Porque, de repente, eles vêm com a ideia: não, você não pode cuidar melhor da água, porque aí a água vai chegar mais limpa no sistema de tratamento e vai juntar com... então vai diluir a sujeira dos outros e fica mais difícil de eu tratar a água, sabe? Então você tem que jogar muita sujeira né, para o sistema de, de tratamento ficar legal. Só que aí o sistema de tratamento convencional não vai tirar um punhado de coisa que tem. Não tira metal pesado, não, não vai tirar hormônio, não vai tirar um monte de coisa. E num sistema descentralizado, como aqui em casa, no final do processo não vai nada para Ribeirão. Né? No final do processo, se ainda tem água, a água vai para o solo. Já vai com uma qualidade legal. Né? E aqui, no, no meu caso, nós estamos na metade do morro. Então, o lençol freático está lá embaixo. Não tem um perigo de contaminação. Então, se todas as casas estivessem fazendo alguma coisa assim, ok. Né? Mas, é, passo a passo, a gente vai enxergando lá. O famoso de grão em grão a galinha de papa, né? Isso. É. Ou é, não, a casa passo a gente caminha assim mil e... quilômetros. É, isso mesmo. Deixa eu ver se. Ah, temos mais uma pergunta aqui, acho que ainda tem tempo. O Jairo pergunta de novo. O professor falou no, no início da sua palestra sobre colonização de outros planetas. Se no futuro próximo isso for possível, esse planeta ser, será, terá o mesmo destino que a Terra? E a continuação da pergunta seria em ser degradado pela ação humana, né? O mesmo destino tenebroso que estamos tendo. Tá, então, aí volta a primeira pergunta. É, no futuro próximo... Ó, o futuro é mais próximo do que a gente imagina. né? Esses dias mesmo aí, a gente já está com turismo espacial. Né? O Elon Musk e várias outras empresas, a NASA também, já está planejando colônias é, em... Marte, colônias na Lua, então, não é para daqui a 500 anos. Né? É para a geração de vocês. E aí lembra que eu estou cantando a bola, me leva, que eu, eu quero ir também. Né? O meu sonho é morrer numa montanha da Lua, vendo nascer da Terra no horizonte. Então, se alguém for aí e quiser dar uma carona, desde já, legal. Então, se esse planeta terá o mesmo destino da Terra, Aí a gente tem que pensar também que é, o indivíduo é, é inato no indivíduo, é, ele querer se manter vivo, né? Então a gente tem respostas internas que nos permitem a luta e fuga, por exemplo. Né? A gente quer ficar vivo, a espécie também quer ficar viva. Então, você tem uma ideia, é, é, se a mãe percebe que o filhinho está correndo risco de vida, é, e se ela puder, ela salva o filho e entrega a vida dela. Legal? Então, é, enquanto espécie, a gente também tem esse conhecimento. E ó, vou contar. As coisas não estão tão, tão ruins quanto a gente imagina, não, Enquanto muitos querem crer. Não está, não. Se a gente pega algumas coisas assim, de, de pesquisa, tem um site que é muito legal, é, Our World in Data. Busca lá na, na internet, vocês vão achar. Por exemplo, a gente tem a ideia de que a pobreza está aumentando. Está não, a pobreza está diminuindo. A gente nunca teve tão poucos pobres em relação à população como na, na época que a gente está vivendo. Menos de 10% da população está em, em estado de, de pobreza. Há 100 anos atrás, isso era 90%. Então, a gente não, não tem muito a ideia do quanto a gente está melhorando. Isso tem várias causas que a gente não vai entrar aqui, né? Mas a gente não está tão pior quanto se, se faz crer, não. Então, quando a gente for para outro planeta, é, vai ser pior, mas necessariamente vai ter que ser melhor, Jairo, porque senão a gente não sobrevive. Lembra? Lá fora a gente vai estar tá num ambiente mais confinado. Aqui a gente tem um planeta inteiro, para respirar, para produzir oxigênio, né, para absorver carbono, para circular nutrientes, lá vai estar confinado. Né? Então, se a gente for para lá sem ter esse conhecimento aqui, ou seja, se a gente não for arrumando a nossa casa, melhorando a nossa casa, né, e levar essa melhora como extensão lá para fora, a gente não, não, não dura um dia. Né? Então, lá fora, penso eu, né, ou pelo menos é. Lá fora, a gente já vai ter resolvido um punhado dessas coisas aqui e o que a gente aprender lá também, a gente também vai trazer para cá. Porque lá vai estar mais confinado, a gente vai ter que ter outras soluções diferentes daqui, mas muitas das soluções que a gente tiver por lá, a gente vai poder aplicar aqui também. Assim como aqui, a gente vai ter soluções que a gente vai aplicar lá. Exemplo, sistema de, de tratamento aqui de, de fluentes. Né? Você tem um monte de bichinho, plantinha, tudo mais, e a água limpa lá no final. Né? e nutrientes é, é, reformulados. A mesma coisa a gente vai ter lá com produção de, de alimentos. Né? Vai ser legal, vai ser legal. Certo. É, é bem esperançoso, dá, uma, dá um quentinho no coração. É, eu acho que agora eu pode mostrar um pouco dos, dos elogios aí, a comissão, na transmissão, enquanto eu me despeço aqui do, do outro muito obrigado pela sua palestra, foi esclarecedor. Legal, muito agradecido. Eu, eu, queria, eu fiz uma pergunta, não sei se... Essa, isso daqui vai estar disponível depois no YouTube? Eu gostaria vai, de compartilhar no meu canal lá também. Certo, a gente, a gente, é, é, a gente vê de mandar o link para você. Acho que a gente até pode cortar a sua parte certinho, se você quiser, e mandar. Tá, ah, pode, inclusive... ser, é, pode ser tudo junto, tá, ah. tranquilo. Não, ah, não, eu pedir para você colocar o, o seu canal no, nos comentários. Eu não sei se eles já fizeram isso, mas eu acho que vocês podem fazer de novo, comissão. Ah, beleza. É, acho que é mas quem dera morrer assim, morrer assim como? Num lugar legal? <risos> <risos> não, não, acho que é no, na lua, vendo o, o, a Terra nascer. Ah, na lua, é. é a... Na... Opa! Então, <risos> Tem mais legal. gente que se estranha, Evandro. Vocês curtiram a ideia? Vamos montar aí desde já um, a nossa espaçonave para a gente né, ganhar o espaço. Vamos começar a juntar um dinheiro para a gente ter o, a, a nossa colônia lá na Lua, né? Mas é para fazer isso aí tem um problema muito burocrático, né? O Raul Seixas coloca várias etapas aí para a gente conseguir fazer isso. É, ele já está morando lá, né? É, é, a é verdade, é verdade. A lua, né, Lidia? Isso, legal. A gente é. se encontra por lá, Lívia. Então, é, é, acho que é isso, a gente já passou até um pouquinho do tempo aqui. Muito obrigado pela é sua palestra, ela abordou várias coisas e é, é muito é bom. bom ver um, um futuro assim, imaginar um futuro assim e batalhar um pouco por ele, né? Um pouco não, mas daí. Beleza. Muito agradecido pela oportunidade, um forte abraço para vocês. Espero vocês lá no, no canal Ciência Terra Nova. Essa apresentação vocês querem que disponibilize aí depois para vocês? Para compartilhar com o pessoal? Como é que faz? Ah, a gente agradeceria. senhor. Tá, beleza. Até. Mando para vocês então. Muito obrigado, Evandro. Beleza, dia, forte abraço para todos. Até a próxima. Então é isso, terceira parte, chegamos ao, ao final. Foi uma história que eu curti bastante, trocar uma ideia com, com o pessoal também. É.